Viva! No seguinte exercício, iremos considerar uma implementação particular do conceito de pares ordenados. Os recursos linguísticos utilizados nessa implementação vêm da linguagem da teoria dos conjuntos, básica, isto é, a linguagem que contém chaves, vírgulas e o símbolo de pertinência, símbolo eixo a partir do qual definimos inclusão entre conjuntos e igualdade entre conjuntos a implementação específica que iremos analisar define o par ordenado P1, P2 entre parênteses como o conjunto com dois elementos. Um destes elementos é P1 e o outro deles é o conjunto que tem como membros P1 e P2. Uma definição de par ordenado é bem-sucedida exatamente quando ela satisfaz uma certa propriedade característica, a qual busca identificar que estamos falando de um par de objetos e colocando estes objetos em ordem. Uma maneira de entender essa propriedade característica é como uma propriedade que fornece um critério de identidade para pares ordenados. Dois pares ordenados serão ditos idênticos, se si e somente se... Si, os seus dois elementos coincidem posição a posição. Os dois pares coincidem com relação ao primeiro elemento e coincidem com relação ao segundo elemento. Qualquer que seja, portanto, a implementação desse conceito de par ordenado, ela deve satisfazer esta propriedade. No caso da nossa implementação aqui específica, assumiremos ainda que a relação de pertinência é bem fundada. Isto quer dizer que não haverá cadeias decrescentes infinitas de pertinência. Em particular, não poderá ser o caso de que um certo conjunto pertence a si próprio ou um certo conjunto pertence a um outro conjunto que pertence ao primeiro conjunto e assim por diante. Não pode haver nenhuma sorte de cadeia de pertinências, segundo a qual um certo objeto é elemento de outro objeto, que é elemento de outro objeto, de outro e de outro, que, por sua vez, é elemento do primeiro objeto considerado. Temos, assim, portanto, uma implementação que se propõe a tornar concreta uma certa especificação. Uma implementação é bem-sucedida se e somente se podemos verificar que a especificação foi atendida. A verificação é uma tarefa matemática. Então, vamos lá. Vamos começar pela direção mais simples. Suponha, inicialmente, que A é igual a C e B é igual a D. Considere, de um lado, o conjunto que tem como elementos A e o conjunto com elementos A e B. E, do outro lado, o conjunto que tem como elemento C e o conjunto com elementos C e D. É imediato verificar que as igualdades A igual a C e B igual a D justificam a inclusão do primeiro conjunto no segundo e do segundo conjunto no primeiro. O primeiro conjunto, contudo, apenas abrevia, pela atual definição de par ordenado, o par ordenado A, B. E o segundo abrevia o par ordenado C,D, que são, portanto, idênticos. Para outra direção, suponha agora que os pares AB e CD são idênticos, para ABC e D arbitrários. Isto significa, pela presente definição de pares ordenados, que estes dois conjuntos são idênticos, Vale a pena considerar agora um lema auxiliar, cuja demonstração você poderá encontrar em outro vídeo, que identifica exatamente em que condições dois conjuntos, que contêm aparentemente dois elementos cada, são idênticos. São três os casos a serem considerados. No primeiro destes casos, teremos em particular que A é igual ao conjunto que tem A e B como elementos, dado que, neste caso, A é igual a B e, portanto, seguiria que este conjunto é unitário. A nossa hipótese de que a relação de pertinência é uma relação bem fundada impede que isso seja o caso. Vamos considerar, portanto, as outras duas possibilidades para ver o que acontece. São dois os casos a serem considerados, portanto, Tendo em vista a aplicação do lema ao lado onde o caso P1 já foi descartado. Eu vou analisar primeiramente o caso 2. Ora, neste caso, como A é o conjunto com C e D dentro, podemos reescrever o conjunto C da seguinte forma: Note que neste caso, contudo, temos que o C é um elemento de A e temos que A. É um elemento de C. Isto implica que a relação de pertinência não seria bem fundada. Impossível, tendo em vista a nossa hipótese no enunciado acima. O caso 1, por outro lado, parece mais promissor. Em particular, já temos aqui concluído que A é igual a C. Falta concluir que B é igual a D. Ora... A segunda igualdade, neste caso, nos dá, em particular, pela sua definição, que o conjunto da esquerda está incluído no conjunto da direita. Se todos os elementos forem idênticos, está resolvido A igual a B igual a C igual a D e, em particular, B igual a D. A definição de inclusão nos garante, de toda forma, em particular, que B é um elemento do conjunto que tem como membro C e D. Portanto, se já sabemos que A é igual a C, forçosamente teremos que B é igual a D, seja porque B é igual a A e são todos iguais, seja porque, pela aplicação do lema ao lado, mais uma vez, B é diferente de A e, portanto, diferente de C e só pode ser, portanto, D. Eu deixo para você a tarefa de detalhar inteiramente o caso 1, usando o raciocínio por casos e, mais uma vez, o lema ao lado da maneira pela qual eu descrevi aqui oralmente. Uma observação final importante é de que esta definição só se justifica em vista da hipótese adicional sobre a relação de pertinência. Na teoria axiomática de conjuntos, esta hipótese segue como consequência do chamado axioma da regularidade. A implementação específica de pares ordenados que apresentamos aqui e que verificamos funcionar bem, não é talvez a mais popular da literatura. Ela tem desvantagens, mas também tem as suas vantagens, que não vale a pena discutirmos aqui. Vale notar que esta é a implementação usada, por exemplo, na teoria de conjuntos de tarsk grothendieck bem como no assistente de demonstração e de formalização de matemática computacional chamado Mizar.